Olá, meu nome é Ricardo. Hoje eu vou te dar uma dica de um site que pode te ajudar a conseguir um empréstimo ou um cartão de crédito. Mas antes de passar esse site, eu preciso deixar algo bem claro. Que as informações aqui são de caráter informativo e esse site pode te ajudar muito se você está procurando um empréstimo ou de um cartão de crédito. Então, se você está precisando urgentemente de um empréstimo ou de adquirir um cartão de crédito, mesmo tendo restrições de nome, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Nesse link que vai para o site, você vai achar várias financeiras que dão crédito até para negativado. Mesmo sendo negativado, eles fazem uma análise de pagamento para liberar o um empréstimo. Mesmo você sendo negativado por outros motivos, e você ainda tem outras contas em dia, isso conta muito na análise de algumas financeiras. Não é regra, tá? Então, depois do vídeo, corre lá e acesse o site, ok? Se você é novo por aqui e deseja mais informações sobre esse tema, já se inscreve e ativa o sininho de notificações do no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like para ajudar, hein? Mas volta a lembrar que nosso canal não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição financeira. Somente indicamos um site que tem várias financeiras que possam te ajudar. Deixei o link do site logo abaixo na descrição desse vídeo e também está no primeiro comentário do vídeo, ok? Clica lá para saber mais, tá bem? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aquele like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!